Eu vou chamar um cara que me fez chorar duas vezes. Um cara que me emocionou muito numa Start Experience. E esse cara, depois numa Start Experience, ele teve a atitude mais linda que alguém podia ter. É... Nem a minha equipe teve uma atitude dessa. Nossa, sério. Foi a atitude, depois de 44 horas de trabalho, esse cara, ele... ele... Acabou, assim, tipo, foi foda. E é um cara absolutamente fantástico que tem resultados incríveis. E a gente vai, inclusive, fazer um projeto junto agora. Então, cara, é um cara que eu respeito muito e que passou pela minha escola. E eu inspirei, só que ele também me inspirou muito. D2, mas mantém o respeito. E aí, moleque? Foi chorando aqui, cara. E aí? Você tá bem? E aí? Cara, você, cara. Boa tarde a todos. E aí, meu querido... Cara, Arnone. E aí? Ah, mano, né? Tá foda, mano. Você... Você... É foda. Você só me traz lembranças boas. E é um cara de muito resultado. É um cara... Do bem. E... É um cara que se propôs também a vir ajudar essa galera. E... Sabe, você me surpreende mais a cada dia É um cara que se ofereceu para me ajudar no trabalho é, Tudo bem que a gente vai ganhar junto, mas você teve a atitude de chegar e falar — Meu irmão, você precisa resolver essa pica aqui é... — É, porque de verdade, quando eu vi que eu tava ganhando dinheiro com isso e, e sei lá, tem uma vida que eu queria, que é bem diferente do que a galera tem aí e tal Antes de tudo, boa tarde para vocês, excelente sábado, espero que vocês estejam bem. Estava agora com a minha família ali, com a minha esposa ali e tipo, eu tava pensando no quanto eu sou grato realmente pelo marketing digital e que o marketing digital ele não é marketing de afiliados, ele não é, sei lá, ele é mais coisas. E você que começou a falar que você estava vendendo até microondas, né? Tipo, mano, quanta gente ganha dinheiro no Magazine Luiza sendo afiliado do Magazine Luiza? E, tipo, tudo que você pode precisa fazer é divulgar aquele produto que tá em alta, aquela lava-louça, aquelas coisas. E, tipo, assim, eu podia estar aqui te falando dos meus resultados, que eu tô há 10 anos no marketing. Sei, quando eu te conheci e eu fui até você chorando, foi porque eu tava muito frustrado comigo, com a minha carreira, com o que tava acontecendo comigo, porque eu já tinha agência há mais de 10 anos. Tem vários troféus de agência, tipo, do Google, deixei pra impressionar vocês aqui, ser grande parceiro. besteira, tipo, assim, é... você. Eu já tinha a agência e eu ganhava muito dinheiro pros meus filhos Eu tinha cliente que tava ganhando ali, tipo assim, um milhão por mês Eu tenho um depoimento no meu Instagram de um cara que vendeu 18 milhões de imóveis E tipo, eu mesmo ganhando um pouquinho E eu falei, cara, eu não consigo ganhar dinheiro, Márcio Eu não sei o que, que eu faço para mudar de nível e tal E eu era muito apegado à minha empresa E você falou, cara, larga tudo E eu não podia largar E aí eu deixei, graças a Deus, na mão da minha esposa Ela manteve isso E eu fui para aquele mercado de afiliado Sei lá, não vou a história, né, pessoal? E também não tô aqui para contar uma história. Eu separei um, um PowerPoint. Moleque. Hã? O tempo é teu, cara. O então, então. tempo é da galera, mano. Eu Olha o que um o Rodrigo falou. Vai ajudar todo mundo. Eu quero passar o passo a passo do que, que eles vão fazer. Eu fiz algumas pesquisas em Google, quais são os principais hábitos dos brasileiros nessa pandemia e o que, que a gente está passando e como você consegue encontrar ofertas. Então, de verdade, o quantos milhões eu fiz, tanto importa. A minha placa da monetista aqui atrás, depois eu mostro, posso lá mostrar a moto, mas, tipo assim, não é isso que é felicidade, galera. Felicidade é você poder estar com quem você ama. E isso é uma das coisas que eu realmente aprendi contigo na imersão, que foi outro lugar que a gente chorou juntos. Porque, tipo, eu tava travado de novo, tava passando por momentos em que é, eu já tinha sucesso como afiliado, já tava ganhando dinheiro, já tava e tal, mas assim. É, eu não conseguia deslanchar, eu não conseguia passar dos 100 mil. E foi depois que eu passei ali do, com você que eu fiz nos primeiros 6 em 7, 6 e 30, 6 e um E comecei a fazer lançamentos que davam dinheiro. Eu e o Thanos, a gente já se afiliou em um produto junto, que eu era o gerente de Filiado. Eu ganhei muito dinheiro com esse produto. É, foi graças a você que você apresentou. E aí, tipo assim, mano, sei lá, tem N histórias nossas, né? Tipo... É, a vida realmente é uma montanha russa e você tá em alta, em cima o tempo todo e é doido. E tu era rico, Arnaldo? Cara, eu era sim, cara. Não vou mentir, não. Tipo assim, meu sonho era fazer é, um milhão com 30 anos. E aí eu contei isso pra minha esposa e ela falou, a gente já fez um milhão com 30 anos, na verdade. Quando você tinha 26, 27, você já tinha feito um milhão vendendo sites, entendeu? Só que eu nunca olhei minha conta, no não olho isso, quem, quem cuida para mim disso. É minha esposa, eu sou muito grato a ela por isso, porque eu não me preocupo, tipo, eu só vivo, entendeu? Então, tipo, eu realmente vivo o marketing digital. E aí, tipo, sei lá, é isso que eu quero passar para vocês, tá ligado? Tipo, é, eu acho que eu sou rico de espírito. Dos 30 pra frente, dos 30 aos 31, eu falei assim, eu queria buscar espiritualidade, tá ligado? E aí eu comecei a meditar, comecei a estudar, comecei a ver coisas sobre isso, porque só o dinheiro não é uma coisa da hora, entendeu? Tipo, que você... Pode ter, você pode ter várias coisas, galera. Tudo que vocês imaginam aí, é igual aquela música Acredita, vocês vão conseguir. Vocês querem aquele carro, vocês quer aquela casa, vocês vão conseguir. Pode ter fé em vocês, que vocês vão conseguir, beleza? Primeira coisa que vocês têm que saber. É isso. Os caminhos para você conseguir do zero sem investir um real, eu vou te passar hoje, depois que eu te passar os hábitos dos brasileiros, porque eu fiz uma pesquisa realmente no Google, Quais são os as principais hábitos? Quais são as principais pesquisas na internet? O que, que a galera que está em casa está pesquisando e como que você pode desenvolver pequenos produtos, pequenas coisas e ganhar dinheiro com isso? Você acha uma boa ideia, Márcio? Está de sacanagem. Claro que é. Gente, deixa eu só falar uma coisa, Arnônio. Só rapidinho. Riqueza? Riqueza não é... Eu, falo, eu já falei isso, mas eu vou... Vou falar de novo aqui porque hoje significa muito para mim falar isso. Riqueza não é sobre dinheiro. Riqueza é sobre escolha. Tá? E eu estava falando isso ontem para Carol. Riqueza é sobre escolher. O que, que eu quero viver agora? E o Arnone falou, a gente pode viver o que a gente quiser. Sim, a gente pode viver o que a gente quiser. Quando a gente entende que o dinheiro é energia. Eu, por exemplo, é, eu more, já morei em vários lugares. Eu morei a último apartamento. Eu tinha construído um apartamento também do jeito que eu queria. É, um apartamento que ele tinha 70 metros quadrados. Só que ele era o recanto do guerreiro, tá ligado? Era um apartamento meu que eu falei, eu vou deixar essa por fazer uma caverna aqui. Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar solteiro. Então eu quero fazer o meu apartamento. E aí eu comecei a viver aquela experiência. Eu estava vivendo aquela experiência. Estava curtindo aquela experiência. E aí eu conheci a Carol Aí a Carol, pô, eu tenho um sonho Assim, a gente conversando sobre sonho e tal Aí ela, pô, um dos meus sonhos é morar numa mansão eu falei, pô, tá bom, então vamos viver essa experiência Aí eu fui morar numa mansão Tipo, eu tô, é porque, eita, ainda tá meio bagunçado aqui Mas tipo, olha o tamanho desse lugar é uma mansão de 800 e poucos metros quadrados. Eu tô na sala aqui, tipo, ainda tá meio bagunçado, é uma, é uma mansão de três andares. Porque agora eu tô vivendo essa experiência, e eu quis viver essa experiência agora. E amanhã eu posso escolher outra experiência, tá ligado? Amanhã, de repente, eu quero morar do lado do Arnone. Ou eu posso simplesmente querer comprar... Ou, como eu sempre falo, ah, eu, por exemplo, uma vez no Afiliado do Brasil, eu sentei com a galera e a gente começou a comer pão com mortadela no, no tipo numa, tipo num degrauzinho assim na porta de uma loja, sabe? É, uma, uma lojinha que tava fechada. E aí passou um cara e falou, Marçal, você tá aí? Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, é, cara, você tem que dar o um exemplo. Aí eu, uai, caralho. Porque eu quero comer pão com mortadela eu não posso. Aí ele falou: Não, você tem que mostrar a prosperidade. Prosperidade é o caralho, mano. Se fuder, eu mostro prosperidade quando eu quiser, porra. Tá ligado? Pô, e, tipo... eu tinha falado que eu tava ferrado e tinha pedido um real pra ele. Falar: Não, mano, eu não tô ferrado, dá um real aí. Aí ele dava um real e ela hum. poupava uma coca. Pô, sacanagem, né, Márcio? Ah, Cada se fuder. um que se ocupa com cuidar da vida dos outros, né, cara? E, tipo, de, de verdade, era uma coisa que me machucava também, olhar a prosperidade dos outros e o quanto eu tava prosperando. Depois que eu coloquei tudo na balança, a vida que eu tenho hoje e tudo que eu tenho vivido, tipo, eu imagino, sei lá, é tipo assim, não tô competindo com ninguém, tá ligado? É essa que é a pegada, eu tô competindo com quem eu era antes e eu não sei o quanto o cara tá feliz. Minha esposa falou, ah, você não sabe o quanto que aquele cara tá feliz. Eu tava jogando videogame com ela, mano, duas TVzinhas, duas Playstation, a gente tirando uma love, irmão E tipo assim, é umas coisas, uma intimidade que, porra, sei lá, eu vivo através do marketing digital E sem fazer muitas coisas, e que a galera normalmente do marketing emprega que você tem que trabalhar 24 horas por dia Fazer um milhão por dia, ganhar 100 milhão por dia E eu não sou assim, você me conhece, sabe? Que tipo, eu ganho o suficiente pra eu viver, porque eu entendo que o dinheiro ele é limitado Eu vou tirar o dinheiro dos outros também, tá ligado? Eu, pra mim o que eu ganho tá bom, é sério, deixa a galera ganhar o dele Eu ganho o suficiente já pra ter uma vida da hora E eu queria passar pra vocês, na real, uma estratégia que eu testei Tipo, há uns seis meses pra trás, que tá me dando bastante resultado Que eu tô ganhando bastante dinheiro E de verdade, é, vocês podem começar hoje sem investir um real E isso aconteceu comigo porque eu não, não quebrei, né? Eu fui extorquido, Márcio, por um advogado Logo hum. quando eu recebi a dama Cadê eu virei a câmera da monetize? Virei a câmera de novo. Gente, pode dar uma desgraça. para quem plaquinha é da monetize, eu tinha queria postar, comentar que foi difícil a luta e tudo e tudo mais. Eu não conseguia, porque o cara tava me pedindo dinheiro, falando para eu iniciar um contrato que ele tinha que dar uma grana tudo. E eu acabei dando uma grana que eu não tinha, que era destinada a tráfego. Desse negócio que eu ganhei, entendeu? Tipo, uma parte que eu ganhei vendendo minhas coisas, como afiliado tudo, doei. E outra parte eu fiquei para mim. E a parte que eu fiquei para mim, eu tive que pagar a parte do advogado. E eu fiquei sem dinheiro. Então, surgiu em um momento em que eu estava sem dinheiro para esse negócio, eu não podia chegar no caixa da minha empresa, da agência, e falar Pri, por favor, me empresta de novo mais tantos mil reais para eu continuar no negócio, porque eu quebrei. Não podia, cara, eu tinha que continuar do zero Então eu comecei a montar mini produtos do zero Eu comecei a trabalhar com sequência de frio Comecei a buscar formas orgânicas que eu conseguisse voltar as coisas para dentro de casa como eram E aí hoje eu consegui ter uma renda bem satisfatória Tipo assim, acima dos 50k somente trabalhando com essa estratégia que eu vou passar para vocês Eu não vou falar onde eu vou me afiliar Porque na verdade o que eu vou indicar para vocês é que vocês vendam produtos em dólar porque vocês precisam proteger o seu capital e hoje um Uno a um Gol, na real, custa 70 mil reais, 60 mil reais. Então, tipo, é complicado você pensar em ganhar em real. Então, o que eu vou te passar, você vai ganhar em real, você vai ganhar em dólar. E, antes disso, eu vou te passar o que que a galera tá pesquisando no YouTube, como que você pode começar, tá bom? — Fala, mulher. Então, assim, vou começar aqui, galera, porque eu sei que o tempo de vocês é precioso, tá? Vou virar aqui, talvez vocês não vejam, vocês me escutam, me desculpem, mas beleza. Depois você e passa isso, isso? Claro, eu vou criar, eu tô até gravando para depois gravar, colocar um link e liberar para as pessoas para elas acessarem todos os links que eu tô falando, mas tudo que eu tô falando é com base no Google, tá? Eu tô usando o site Think with Google e os dados de julho de 2021. Então é algo muito atual, não tô vindo com dados de dois mil e pouco para a gente falar, tá ligado? Tô falando o que, que tá acontecendo agora. Então, tipo assim, ó, a galera tá ferrada em casa, as pessoas estão exaustas e estão buscando por cursos, é, cursos de meditação, cursos, yoga no YouTube, aprender novas receitas, fazer encontros online, pedir o prato favorito no delivery, almoçar com a família, limpar a casa ou planejar as finanças. Essa é a primeira coisa que ele fala. Então daqui a gente já pode perceber que a gente pode pensar em um curso de meditação a gente pode pensar que a pessoa está em casa procurando alguma coisa que ela consiga relaxar. Então existem diferentes tipos de produtos que você não vai ter tanto bloqueio tanto no Face quanto no Google. E yoga, aprender yoga é super fácil até mesmo para você replicar esses vídeos, de você copiar pequenos trechos de vídeo, replicar esse vídeo, subindo sem -se você, ao menos, aparecer no negócio. E a gente está falando agora já de canal Dark, mas eu não vou entrar tão profundo assim nesse assunto ainda, porque a gente está conversando, na verdade... Sobre o que, que as pessoas estão buscando e eu estou dando apenas um gancho do que, que poderia gerar dinheiro em cima dessas buscas Outra coisa, vem é, pedir prato favorito no delivery Eu tenho um amigo que chama Bruno, espero que ele esteja muito assistindo essa live Bruno, parte desse conteúdo para você que está com a sua hamburgueria e está tendo resultado Ele falou que teve mais de 20 mil reais no dashboard da, do iFood em um mês só então você vê que às vezes você comprar insumos e trabalhar com uma hamburgueria gourmet, você trabalhar com algo diferenciado, pode ser um caminho para você que quer usar o marketing digital, mas não quer necessariamente viver fazendo tráfego olhando suas campanhas todo dia, às vezes, você quer fazer hambúrguer e os hambúrguer mais gostosos do seu bairro, entendeu? Comida mexicana, você pode explorar oportunidades e usar técnicas de marketing digital nesses nichos. Por exemplo, você que tem o um iFood, você pode pedir para amigos comentar colocando sempre assim, estrela, que adorou, que é maravilhoso, utilizar fotos melhores, e tudo isso são técnicas de marketing digital, ó, tipo cliente oculto, coisas que a gente usa em lançamento, mas você está adaptando a um negócio é, local. Então entenda como que o marketing digital pode transformar qualquer tipo de negócio a partir de uma pr primeira pesquisa, positivar na pandemia, as pessoas querem ganhar dinheiro, as pessoas estão em busca de delivery, as pessoas estão em busca de melhores filmes e por isso que talvez elas estão tão em busca daquelas séries de sucesso e a gente está tanto no YouTube. YouTube já vai entrar no assunto. Eu espero que eu não esteja falando muito rápido, tá? É porque eu sei que o tempo de vocês é precioso. Você tá entendendo, Márcio? Tô indo rápido. Tá tranquilo? Galera, Tá ok. Se vocês puderem, só escreve ok pra mim no chat pra eu ver que eu não tô falando bosta, que tá tudo ok, tá bom? E eu vou continuar aqui com a próxima pesquisa que vai ser o que, que a galera tá pesquisando ainda mais, né? Com essa crescente... Ajuda por orientação diante de incertezas econômicas sociais geradas pela pandemia Olha, crescente por ajuda e orientação diante de incertezas econômicas sociais Ou seja, canais que falam sobre Bitcoin, criptomoedas Que falam sobre investimentos, day trade, robôs São os, os, os produtos mais vendidos das plataformas E é o que é mais buscado Afinal, as pessoas buscam como que elas vão sair dessa... Merda em que a gente vive E você pode ver que auxílio emergencial Celular barato Empréstimo, dívidas É uma das coisas que mais é, geram busca E que geraram impacto em julho E diante disso Tem uma, uma, uma retomada de for força né De pessoas que buscam por é, dicas de home office Mais de 162% nessa busca E aí tem um curso de um brother que chama Home Office, Trabalho em Casa e aí, obviamente, ele vai vender pra caralho, porque ele tem o um nome do pro produto que tá em alta. Então, se a gente quiser, talvez, até criar um chamado Melhor Máscara, a gente tenha 123% de aumento nas buscas, de acordo com o mês passado. E estudar em casa é outra coisa que você pode adicionar nos títulos de qualquer coisa. E eu sei que, talvez, eu ainda não tô entrando onde você quer, mas eu vou chegar lá. Porque a gente tá tentando pensar o que, que as pessoas estão digitando. Até mesmo esperança elas buscam. Então elas estão buscando esperança, elas querem meditar, elas querem descansar, elas querem yoga, elas querem estudar em casa. Então, em produtos de autoajuda vendem muito. E talvez seja por isso que a gente vende muitos produtos de tarô lá na demais com o Fernando Nogueira, meu parceiro também. Se ele estiver assistindo aí, abraço pra você. A gente vende muito, tanto, muito tantra, muito tarô. E eu nunca joguei uma carta de tarô na minha vida, nunca fiz uma massagem tantra, apesar de já ter tentado. E não foi, não foi assim como eu esperava. Mas foi legal. Diante do aumento do consumo geral, desde o início da quarentena, mais de 48% das pessoas começaram a pesquisar mais na internet. Onde? YouTube. É, isso que é importante, vocês não estão vendo, né? Mas assim, é forte entre homens de 18 a 34. Então, entre homens de 18 a 34, o YouTube ele é um excelente canal de você jogar conteúdo, beleza? Já as mulheres elas preferem as redes sociais como o Instagram, TikTok e tudo mais. Pessoal, tá beleza? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá. beleza. Vamos assim. Pô, a gente teve um aumento desse ano de 50% a mais de pessoas no YouTube. 50%, galera, é muita gente O Brasil, grande pra caraca, muita gente pesquisando isso. E as mulheres estão nas redes sociais, TikTok, Instagram, etc e tal. Eu separei aqui uma parte que 7, a... ah, essa aqui é besteira. que 7 a 10 de marcas acham que estão. Ah, não, não é besteira, não. sete em cada 10 marcas acham que estão trabalhando de maneira positiva com a crise e 72 delas estão mais dispostas a comprar das marcas que se posicionam e agem no combate ao coronavírus. E logo quando eu montei meu produto, lá na Monetize tinha essa opção de você ativar a bandeira do coronavírus e falar que você estava doando parte dos seus recursos. E como eu estava, eu ativei e ajudou bastante a aumentar a minha conversão também. Porque eu estava trabalhando junto com a comunidade, nós contra eles. A gente estava fora de algo junto. Então, eu adicionei isso como uma causa dentro do meu produto. Beleza? Pessoal, eu espero que eu não esteja indo muito rápido. Mas a gente vai agora para novas atividades que permanecem após a quarentena. Que é o quê? O que, que a galera mais continua pesquisando? Novos hábitos de higiene, que para a gente tanto faz, todo mundo toma banho. E trabalhar em casa, que é o que a gente quer. Né? mais tempo com a família também. Então você percebe que produtos especulativos de day trade, criptomoedas, como ganhar dinheiro em casa, blá, blá, blá, blá, blá, tende a aumentar mais, porque é o que a galera do Brasil está mais procurando. E quando a gente vai para o nicho feminino, que eu sei que muita gente é afiliada, de produto de beleza, etc. Eu trouxe um dado do Google que fala sobre moda e beleza e é um dado extremamente recente desse mês, tá? E ele fala que teve um aumento de 73% na busca por vestuário esportivo no último ano. Mais de 55% nas pesquisas por itens de cama, mesa, banho e decoração. Então, significa que você pode muito bem se afiliar a Magazine Luiza e vender artigos de cama. Você pode... Tem muita gente de um grupo que eu estou de mais que vende panela. E eu não vou falar a marca e nem o produto, para não ficar dando merchan. E nem quem manda venda de quem vende. Mas a pessoa vende exclusivamente panelas na B3. E... Vamos lá, querem se vestir de uma forma mais confortável no dia a dia, então tá vendendo muita roupinha, o que significa que você pode fazer dropshipping nacional também, né? E das shoppers de moda, beleza, continuam os cuidados da sua rotina de beleza. Então, ó, 92% das mulheres continuam comprando do mesmo jeito. E dos homens, praticamente, também a gente está vivendo, a gente respira. A gente não pode deixar de, de consumir. E aí, para eu encerrar essa parte de dados e ir direto, para outras coisas mais legais, e também deixa o Márcio falar, porque eu tô tipo estamos louco. Vou falar só dos do três C's da moda que o Google fala, que é consumidor, conteúdo e cadeia. que vem o consumidor, aposte na entrega de experiência, não só dos produtos. Então a gente vende muito mais experiência, na verdade, né quando a gente vende algo, a gente vende um kit, a gente vende um negocinho bonitinho, a gente vende um negócio da hora, para vender aquela experiência atrelada ao valor do produto, né? E o conteúdo, o consumo de conteúdo de moda de beleza é uma verdadeira jornada, faça parte dela, significa na real é que tem uma, uma alta busca disso e você pode criar conteúdo sobre isso no YouTube também, no Instagram e tudo mais. Eu já vou falar sobre isso. E é, invista em inovações para atender cadeias antigas e novas demandas, que é exatamente o que o, o Thanos estava falando agora, de investir em novas inovações para atender... Cadeias antigas e demandas Então, assim, que você também tá falando né, De você utilizar a tua audiência Para revender produtos para eles E é isso hoje O que eu tenho feito Tenho inspirado em day trade, criptomoedas E tudo que dá dinheiro, papai Tudo que foi dólar Tudo que é em dólar você me chama para fazer Tanto que o nosso projeto é em dólar E aí a gente vai ganhar em dólar Porque a gente gasta em dólar Que é mais dólar. Milhões é muito mais legal que centavos. Cara, é, tem gente falando aqui. Ah, olha como ah. as pessoas estão fazendo coisas diferentes, né? Tipo, cada coisa louca. Gente, é, eu tava aqui olhando o Google Aqui. Caramba. Então, olha só. É porque o conhecimento, é, é mais uma vez que eu falo, o conhecimento no nosso país é muito limitado, meu Deus do céu. É muita réplica de conteúdo extremamente limitada. Então as pessoas acabam nem sabendo que existe esse tipo de monetização. Né? Tipo, meu, meus amigos, as pessoas que eu, que eu me relaciono, tem nego monetizando de tudo que é jeito. Tipo, às vezes eu Eu paro com a minha irmã Como é que tu chegou nisso, tá ligado? Eu, eu com todo o meu conhecimento Às vezes eu, eu bugo Tá ligado? Aí eu falo, gente Tipo uh... E outra, por exemplo Ah, eu tô fazendo tarô é, Tô fazendo a parada do tarô Não sei o que, blá, blá blá blá Qual é o problema, por exemplo De eu criar um portal Um marketplace de tarô com várias tarólogas que eu possa conectar o, o meu prospecto a nada. Exatamente. Vender a carta para ela depois, no é. Mercado Livre, fazer dropshipping nacional. Vou ali na bodega, compro a carta e vendo para ela. Mas, cara, eu, eu compro um doce de leite de Minas para o Mercado Livre direto, cara, porque é uma delícia. E vem lá de lá, o cara deve comprar na bodega de casa dele, que lá vende, aqui não vende. Nesse Quick, aqui não vende. Eu compro nesse Quick assim, Mercado Livre. Pode ser nesse ah, eu é. vou falar uma coisa para vocês. Eu já fui é, no Rio de Janeiro, tem um lugar chamado Uruguaiana, que é quase 25 de março. Eu já fui uma vez na Uruguaiana, eu vi um produto bem legal lá. E, cara, eu só cheguei pro cara e falei, meu irmão, eu quero tudo. E o cara... Hoje, o cara tava. Não fala, não. Hã? Não fala. Não, desculpa, eu tô imaginando teu sonho é sempre montar uma loja Na é, 25 de março, né, mano? Mano, Escolar, o cara, o cara tava boa, né? Porra, camelô de top O cara tava vendendo o produto por 30 Eu vendi o produto por 300 O mesmo produto Eu, comp... eu, eu peguei o primeiro estoque do cara com 100 Aí eu falei, meu irmão, se tu arrumar essa porra Eu compro toda hora, mano E aí eu comecei a vender o produto do cara, mano o produto do Camelo lá, mano. E aí, vendeu pra caralho. Ainda botei um monte de afiliado que ganhando dinheiro com o produto do cara. Não sei se o JV tá aí, tá aí, mas ele viu um funcionário meu vindo com um carrinho cheio de aquele produto do cara. Eu falou: tem gente que monetiza de qualquer lugar. Eu tava pensando no JV, mano. Tava no JV. Eu pensei no JV. JV tá monetizando de um jeito agora. Louco, eu não vou falar porque não vou falar. Porque a gente faz parte do negócio, a gente não pode falar. Mas a gente sabe, tá vendo? nós sabemos como ser monetiza, hein? Um o JTB é esperto, o JTB é o rato da internet, o maluco é underground de nível 2, tá ligado? É tipo jacaré, na verdade, ele fica ali um alligator. Tá. <risos> Turismo aqui oh. Cara, é, é tipo... E é isso aí, é, é, essa é a grande parte da essência underground. É tipo, mano, a gente tem muita coisa... Que Hã? A essência do marketing legal devia ser assim, Marcos. Como você ganha dinheiro, aquela cara? Tá ligado? Aquela thumb assim, porque ninguém acredita. Tem, fala sério, até hoje você se surpreende quando o pessoal chega e fala, mano, eu ganho dinheiro assim. Você fala assim. Eu fico! Mentira, que eu fico, mano. Às vezes o cara me fala assim, aí eu olho pro cara e falo, mano, eu não pensei nisso. Tá ligado? Às vezes eu fico bugado, mano. E às vezes é uma parada simples, tá ligado? Mas aí eu fico, gente, como é que eu não pensei nisso? Tá ligado? Porque, gente, olha só. O mundo é próspero. O problema é que você não sabe disso. <risos> tá ligado? Cara, tem muita coisa. Só que você se ocupa tanto com o não vai dar certo, que você não pensa no que vai dar certo. É. Por exemplo... Você foi você foi na Start Experience. É lógico que foi. Porque foi um momento marcante pra mim. Na minha vida. É... Você pode me dizer... <risos> Foda. Você pode me dizer como foi pra e... você ter um treinamento meu? Ah! <risos> Não Acho Cara, primeiro de tudo foi exaustivo. Foi cansativo. Que bom. Tinha uma parte que a gente tinha que fazer uma cópia. E eu vou falar por dentro mesmo. A gente tinha que fazer uma cópia tinha uma galera gritando, não posso? Era, era insuportável, não? Tá. Então, assim, ele trestava a gente ao extremo. Era exatamente fazendo, pedindo para você sair a qualquer custo. Inclusive, tem uma hora que ele dá um montão de pizza para você comer. Para você ficar cheio de carboidrato, ficar com sono e dormir e perder o resto do negócio. E quem fica por último vai ganhando os melhores conteúdos, vai consumindo o negócio e vai fazendo, sei lá, mais coisas. Eu acho que essa é uma, da uma das pequenas partes do treinamento. Então ele vai muito mais do que ensinar a vender, ele vai te preparar para momentos adversos, como às vezes você querer subir, dormir e tudo mais. E você fala, não, eu vou ficar acordado porque eu estou sem sono. E na verdade você está cagando de sono. Mas você precisa ficar acordado para fazer aquele dinheiro dar certo, porque... Existe aquela necessidade dentro de você E você, às vezes, por medo de não dar certo Não tenta Então foi uma das coisas que eu aprendi Que me marcou bastante E que me libertou de uma forma muito boa Além de, tipo, as coisas que você não deixa eu falar Eu não assinei contrato, caralho Eu vou falar, pô, ah, pô tá, Segura aí, <risos> vai vou estragar falar, a experiência do amiguinho Pô, galera, vou falar, chove os likes aí que eu vou falar, que eu tô vendo muito de coração, assim, eu vou falar, vamos vou vai Tu vai, tu vai, vai estragar não. a experiência do amigo, porra. Não, você vai fazer a mesma coisa? Faz diferente. Não, diferente? Tô brincando. tem coisa Pô, que... Galera. Não, não, foi legal, foi foda pra caraca, tipo assim, é, é a mais, é mais do que anúncio, entendeu? É a mais do que vendas, é, mais, é, é pra tua vida mesmo. Então, um treinamento que vai tanto te mudar... A parte do teu mindset, aquela palavra dica que a galera meio que botou de ridículo, acho que tá bonito o mindset. Que então, é o teu mindset que vai destravar realmente essa forma e perder a tua timidez, essa inibição que você tem do sucesso, que eu também tenho, o Márcio também tem, toda vez que a gente olha pro teto da nossa casa, se uma mansão ou não, a gente vê o mesmo teto. E aí a gente pensa como que a gente vai pagar as contas. É, o meu é grande, irmão. Se eu for ali pra sala, você vai ver também que é dois andares de teto, sabe? Aqui, mas é que... aqui, aqui tô... Você tá olhando dois andares, tô dois andares mas é que assim, deixa eu voltar a aula aqui, galera. Bora, você posso voltar. Vai tá? meu Beleza. filho. Beleza. Ó, vocês estão vendo? Parece, não sei se está trocado, tipo russo. Mas assim, ó, as principais estratégias de tráfego orgânico, por onde que você vai começar com zero reais e até onde você vai ganhando muito dinheiro pela internet. Então, quando você não tem nenhum dinheiro, você tem que trocar. Tempo por dinheiro. Você vai ter que dar o seu tempo. Só que imagina, em vez de você ir trabalhar o dia inteiro alguém lá te xingando no trampo, ou até mesmo não te xingando, mas você trabalhando o dia inteiro, você vai trabalhar o dia inteiro na tua casa, de cueca, fazendo o jeito que você quiser, e você vai trocar o teu tempo fazendo pequenas ações em sites como Freela.com, o Pila, o Orkana. E lá as principais funções que tem é social media, é rede social, pessoal. Gabriel. É a criação de post. Pode falar. Segura aí, que eu vou no banheiro. Tá bom, vamos lá. Mas é tua, é teu. Tá, então vai lá, vai lá, vai lá. Mas a live é, é tua, lá. pode continuar. Vou continuar, aqui. vou continuar, pessoal, vou continuar sem o Márcio, beleza? Ó, o Edu Moraes tá falando 20 conto. Quem quer filmar o Márcio, ver como é que ele vai no banheiro, se ele usa papel de ouro. Vamos lá? <risos> não ligar, não Obrigado. Ó, vou continuar aqui. Então, assim, são Só coisas assim. que você pode começar a trocar. É... <risos> Eu tô pensando no papel de ouro ainda, gente. Ai, ai. Vou continuar. Assim, ó, o Edu Moraes falou 20 conto e tudo mais, Orcana, 20 pílulas. Então, se você tá sem grana, vai nesses sites, se cadastra e você vai pedir pra trabalhar como social media. Lá você vai ligar de 40 a 50 reais por poste. E quando as pessoas é, forem te contratando, você cobra baratinho mesmo para você falar que você faz também o Facebook Ads e você começar a ganhar experiência com o dinheiro dos outros. E aí você, além de fazer o, a sua criação, você vai ganhar dinheiro com o... o... a galera tá tudo falando no papel, certeza, dando kkk, né? Eu também não vou conseguir me concentrar em ganhar dinheiro. Ai, ai. Vamos falar do bagulho de dinheiro, galera. Vocês vão gostar. Ó. E aí, assim, tem vários sites que você vai trocar tempo por dinheiro. Beleza. Vocês já entenderam isso. Depois que você tem essa evolução, você também pode trabalhar com o quê? Com o mercado de Magazine Luiza vendendo microondas igual o Márcio fazia. Geladeira, máquina de lavar, que é uma beleza. A sua esposa vai ter mais tempo para ficar com você, brother. <risos> Porque as louças vai estar lavando sozinhas. As louças demoram três horas. Então, ela é três horas livre. E aí, você tem a esses bagulho, tem uma listinha, tem mercado livre e você pode fazer drop nacional, existem várias listas de drop nacional e o drop nacional nada mais é do que você pegar, por exemplo, o um Panetone, Gustavo, se eu tiver aí eu vou entregar teu ouro, irmão tem um brother chamado Gustavo, que é primo da Priscila, minha esposa, e o maluco ganha, tiro para você, eu conto da Balduco vendendo Panetone, tá ligado? E ele vende o Panetone, eu achei muito sensacional e, tipo assim, é um drop do cara pegar um produto e vender. E ele, obviamente, vem a pequenas taxas, mas essas taxas que... Não taxas, é tipo assim. Pô, Gabriel, beleza, eu vou comprar um produto para revender. Então, eu vou ganhar um pouco nisso, vai. Mas você vai ganhar giro, você vai ganhar crédito, você vai ter uma conta recheada. Isso vai gerar mais oportunidade de negócio para você a nível de score até mesmo, tá bom? Então, ó, o Márcio chegou tá falando de score, Serasa. <risos> o Márcio... Você voltou, eu parei aqui, ó. Mas eu quero te perguntar, ó, uma pergunta que todo mundo tá aqui é, quer saber, se usa papel de ouro na sua casa? Papel higiênico de ouro é normal? Porra, tá de sacanagem. <risos> é você ah. foi, eu falei, bom, mano, será que o mais vai usar um banheiro de ouro? Eu uso Não, chuveirinho. Seu é chuveirinho, cara, nossa, que intimidade. Estamos aqui dentro da intimidade. Márcio Marçal. Márcio gosta de chuveirinho, pessoal. Que aí fica mais tranquilo. Então, vamos voltar aqui pro negócio de vocês que já mataram a curiosidade da intimidade do Márcio, já sabe Vamos falar aqui do negócio, meu cadrinho. Posso, Márcio, botar? Vai lá, filho. Você tá lindo, irmão. Você tá lindo, você tá lindo. Tá bonito pra caralho. Ó. Mercado Livre, OLX, Magazine Luiza. São plataformas que você pode começar simplesmente sem nenhum real, se afiliando ao produto, criando, cadastrando o produto lá na tua, no teu negócio ou até mesmo fazer esses dropshippings de produtos que eu falei da vendinha. Sem comprar, tira foto, posta. Na hora que vender, você vai, compra e vende. É isso. Sem um real, você vai gerar dinheiro, beleza? E todo aquele lance de cartão, score que eu comentei, mas eu não quero viajar na maionese. A gente tem grupos de WhatsApp, WhatsApp? Grupo de WhatsApp, que são... Sabe aqueles grupos de WhatsApp? Estou falando do grupo da tua família. Existem alguns extratores de grupos de WhatsApp que você consegue extrair os contatos ou até mesmo entrar em grupos secretos de WhatsApp para você fazer as divulgações. Você escolhe, você extrai os contatos do grupo do WhatsApp e faz um lançamento depois. Mas, bom, é de graça. Você não paga nada. Até mesmo para você procurar entrar em grupos, você pode entrar em comunidades do Facebook, você pode entrar em comunidades pet, comunidades de dieta. E, gente, me perdoa, isso aqui é, é besta, tá? Tô falando porque são coisas que estão, mas não é onde tá o dinheiro. O dinheiro vai estar tá no, nos últimos dois aqui para vocês dois, tá? Eu tô falando porque são oportunidades de negócio que aconteceram em 2020 e o Márcio tá cansado, velho, de saber ó, a cara dele de chato, ver isso. Para, E agora. são coisas assim que todo mundo faz. Tá gostando, Marcio? Claro, mano, tá maluco. Então tá bom. Eu tô achando então, é tá que bom. você tá entregando demais, pô. Não, pô, mas aí, você me convidou pra falar sobre alguma coisa. Eu falei, tráfego orgânico, que aí eu ensino que a galera ainda não sabe como começar, como ganhar os primeiros dinheiros e depois como escalar. Isso é um nível bom, sem ter que investir muito. Tá cara. falando muito. Desculpa, eu vou encerrar. <risos> eu tô vou brincando, viado. Vai, pô. Tá? Não, então beleza, então beleza, ó. A isso aqui são é coisas simples, que por exemplo o um grupo de Facebook, você entrar numa comunidade Pet, até mesmo desenvolver uma comunidade Pet, meu gato tem Instagram, chama Charlotte Watson e ela tem um Instagram E a gente tem o um desejo de montar Um pet shop pra ela, tá ligado? Porque eu acho da hora, é um produto Que vende bastante, e a comunidade Pet vende bastante, então assim Esse negócio de grupo dá Um certo resultado e tudo isso é orgânico Você não tem que gastar nenhum dinheiro, você cria Uma página no Facebook, faz Publicações, você vai gastar Tempo, tá bom? Instagram, a mesma coisa Você pode montar um Instagram de nicho Um Instagram motivacional Um Instagram de comédia Mas você vai precisar criar conteúdo Você vai ser refém de conteúdo Ou reproduzir conteúdo Você pode simplesmente copiar o conteúdo do YouTube Que você vai clonar E você jogar pro Instagram, jogar pro TikTok Jogar para outras mídias E você trocar as mídias usando somente uma coisa só entendeu? Você cria para pro Insta e tudo mais Então isso aqui querendo não é tráfego orgânico é como você vai trazer pessoas para comprar o seu produto ou o seu serviço, tá bom? Então é isso. A partir de TikTok eu acho interessante. Eu coloquei os últimos da lista os mais importantes porque o TikTok ele é o que tem mais alcance. O TikTok ele tem é, menos segmentação, menos restrição quando você faz uma publicação. Então você tem um TikTok de nicho, um TikTok de motivação ou até mesmo você começar a fazer parceria com influencers em troca de publicações. Você que é produtor, você pode dar uma porcentagem maior. Você que é afiliado, você pode criar um PLR e fingir que você é produtor e dar uma porcentagem maior. Você que é afiliado, pode pagar algum valorzinho para o influencer, fazer a divulgação e a gente já entra no influencer, que é uma estratégia orgânica ainda. Porque você pode sempre negociar em cima de, de porcentagem, e administração de perfil Olha, cara, eu sei que você não tem tempo E eu gostaria de fazer isso, isso isso pra você E eu consigo encontrar produtos que vão te trazer tantos mil reais por mês E inclusive eu tenho um aluno que é influencer E só para ele, ele ganhou mais de 20 mil reais vendendo o método rock Entendeu? Tipo, utilizando Eu falei, mano, pega meu produto, vende desse jeito e ele ganhou uma grana Então, tipo assim, é uma estratégia que dá para você utilizar para qualquer tipo de produto e influencer, ele sim é carente, porque as empresas, elas normalmente pagam pouco Para fazer a divulgação em um cara de até 100 mil seguidores Ou de 100 a 200 mil seguidores Então, às vezes, vale mais a pena você fazer a publicação com o cara Você grava o vídeo como eu estou fazendo agora Você grava o vídeo e aí você faz depois um anúncio do cara utilizando e tudo mais Então, assim, o influencer, ele é uma forma orgânica que você pode também transformar em paga Que eu também vou falar um pouquinho só de paga, para não tomar muito tempo YouTube, que a gente vai entrar na principal forma de monetização que eu tenho encontrado, que eu tenho ganhado dinheiro. Porque quando você faz uma review de um produto, por exemplo, o Edu que tá falando, ó, do Moraes Sr. Ele tem um produto com 100 bars lá na monetize de day trade. No momento em que ele subiu esse produto de day trade, que ele fez o lançamento, que bateu 100 bars, eu fiz o quê? Google Ads, papai? Google Ads em cima do nome do produto? GRAU, Márcio! Peguei ali, ó palavra exata, fiz o que? Review no YouTube, peguei o vídeo do YouTube, fiz anúncio no YouTube, porque ninguém tinha se a mim quando lançou na monetiza a mesma coisa. Então, vocês têm que encontrar oportunidades que, às vezes, vêm de graça. Por exemplo, você criar um canal no YouTube, reproduzir pequenos trechos de vídeo, é, você vai... Eu já vou entrar nessa parte de monetização e tudo, mas vou voltar aqui. Tem a parte de canal dark, canal de que é a diferença. Eu não sei se vocês sabem, Canal Dark é aquele canal que você não aparece Aquele canal que você normalmente coloca informação sobre crochê Sobre N coisas e depois vende o curso do Edu aí De costura e todo dia que também o Thanos era afiliado Vendeu um monte de dinheiro Edu. Por... Então assim, você vê que a galera até se conhece, né? Por isso vocês tem que ficar na live eu Posso ficar amigo de todo mundo Senão vocês não vão ficar amigos dos caras Então assim, como que funciona para ganhar dinheiro lá no YouTube? Que eu já vou explicar você vai criar um vídeo de qualquer produto que você queira. Seja review ou até filmando, igual eu tô filmando. Sobe no YouTube, vai postar, vai fazer a descrição, nananã. Um dia aquele vídeo vai monetizar. Você vai aprender sobre monetização no YouTube. Você vai ver que com mil inscritos e quatro mil horas, você vai ganhar somente da galera assistir o vídeo. E o meu canal agora tá até monetizando, Márcio. Eu tô ganhando dinheiro da galera assistir o vídeo, cara. Tô feliz demais. Então só de você ainda assistir, mesmo que você não goste de mim. Eu ganho dinheiro com isso E se você comprar ou ganhar algo Que aí é o ponto, é isso que é digital É o que eu quero te ensinar A você sempre dar algo Por exemplo, a pessoa vai na página da avaliação do produto do Edu Eu dou um e-book de graça Só que para ela receber esse e-book Ela entra no link de inscrição do meu robô Que manda automaticamente para ela o robô Uma prova social e o link de desconto Então é um funil de venda que eu aprendi com você Olha o funil aqui, ó só que assim, o que, que eu faço lá? Eu dou uma isca digital, que pode ser uma amostra grátis, um e-book, uma videoaula. Que é ter aqueles sachês de cabelo que a galera passava no cabelo, condicionador e tudo mais. A galera dá para você provar e comprar. Então, assim, é a mesma coisa. Quando você dá uma amostra grátis para alguém, uma isca digital, aquela galera entra na tua base de leads e você não paga mais por nada. Então imagina que é um tráfego orgânico, eu estou te ensinando, já te ensinei como você fazer o Instagram, fazer o YouTube, né? E você vai jogar esse link para o teu robô dar um presente de graça. Depois que esse robô dá um presente de graça, você vai mandar depoimentos mostrando como funciona o seu produto e a quebra de barreira mostrando o valor do produto e o preço real. Para ancorar na pessoa quanto que custa, como que funciona e depois dar um desconto com link de venda. No final da mensagem do robô E quais são as ferramentas que eu mais utilizo? Eu utilizo o ManyChat para o Instagram e para o Facebook E no WhatsApp tem várias ferramentas que você pode utilizar Inclusive gratuitas e usando é, o... Sabe quando você vai na App Store ou na Google Play você pesquisa robô WhatsApp? Vai ter vários E o objetivo é você mandar simplesmente essa sequência Dando uma isca digital Depois do conteúdo para a pessoa que se inscreveu mostrando a quebra de barreira, porque que a pessoa deveria comprar o seu produto, por exemplo, que o produto vai muito bem embalado, que o produto vai tal coisa, e link de venda. E para WhatsApp eu uso umas ferramentas, eu uso Leads ainda, né? Mas você pode utilizar qualquer ferramenta que você queira, existem várias que fazem isso. E é, falando agora sobre robô de venda, ManyChat, que é a ferramenta que eu uso. Eu não vou abrir a tela exibindo, mas você pode ir no YouTube. Pesquisar Gabriel Arnone em e aí eu vou ganhar a visualização e ainda mais por você ter pesquisado o link, entendeu? Então, isso é uma técnica de SEO, existem várias técnicas de SEO que você pode utilizar. E aí, por exemplo, é, vai estar tá lá te explicando como que você vai utilizar montar seu robô, mas o mais importante é que ele vai ter o Tools, que vai ser o link que convida para o bot, e a parte de palavra-chave que ele responde automaticamente. Então isso para mim é o que me dá toda a liberdade de eu fazer, trabalhar três horas por dia, duas horas por dia Falar para você, oh, eu tô trabalhando duas horinhas só, Marcio, três horas E a galera fala, ah, mentira que você trabalha três horas Mano, eu trabalho num dia, sei lá, às vezes não durmo Passo dois dias trabalhando, fico doente no outro dia porque eu tô velho, não consigo ficar E aí eu desenvolvo isso aqui, eu uso o Grow Tools pro link que convida a galera no YouTube Uso um robô de automação, todo aquele funil que eu já mostrei e usa as palavras rápidas e resposta automática do mini chat para responder e chamar pro WhatsApp, tá bom? E aí, é isso. Eu acho que eu tô tomando muito tempo... Não, mano! Não, tá bom. Continua. Tá, então beleza. E aí, assim, é, quando o vídeo do orgânico deu certo, quando a postagem do orgânico deu certo, você vai ter opções na tua vida que vai ser o Facebook ou o Google Ads. E aí você vai escolher, pô, ou eu vou começar no Facebook que vai ser é, no Facebook, que vai ser para né, para listas de interesse ou para idade, pessoas que têm de tal ou tal idade, para listas de e-mail que você suba da tua empresa, listas de públicos semelhantes, que são aquelas listas de e-mail e pessoas que se parecem com ela ou pessoas que visualizaram algum perfil. Eu estou falando rápido, galera, porque eu sei o quanto tempo de vocês é precioso eu queria mesmo que vocês estivessem aproveitando, então desculpa. Se eu tô falando muito rápido, tá? a galera tirou a tarde pra, pra isso. Ó. Vai. Dá teu Mas melhor, então garoto. Faz teu nome. Então fechou. <risos> é, aí assim, ó, é, o Facebook ele é pra persona. Então desde que você esteja disposto a buscar aquela pessoa que está interessada de tal a tal idade que o Rodrigo falou. Pô, que acorda, que escova o dente, que peida que acorda desse jeito. Vai pro Facebook, mano. Ele é o melhor lugar pra você. Ele é o lugar que você... Vai desenvolver uma pessoa e vai encontrar, e em algum momento da sua vida ela vai otimizar. Você trabalhando no conjunto de anúncios, você trabalhando automações, você trabalhando a página de destino. Aí existem diferentes métricas quando a gente fala de tráfego direto. CPM, CPA, CPC, initiate Para todas essas métricas existe um porém, mas meu objetivo não é falar sobre essas métricas. Meu objetivo é falar o porquê que cada uma ferramenta é diferente. Então, assim, o Facebook ele é para persona, para esse tipo de comportamento. E o Google é para pesquisa. Aquele momento que você abre uma aba anônima e faz uma pesquisa sobre algum assunto, o Google sabe quem é você. O Google sabe o que, é, que você está pesquisando. Ele também funciona em idade, ele também funciona em idade. Só que ele foi feito para pesquisa. Ele foi feito para quem ditou, quero emagrecer, quer aprender a jogar tarô, quero mudar de vida, quero ganhar dinheiro, quero me inscrever em tal coisa, quero comprar bitcoins, onde compra a a pessoa, O Google foi feito para esse tipo de assunto. E aí a gente ainda tem o um YouTube Ads, que quando você tem o vídeo que você não gostou nada, que você teve acessos, que você teve coisas você falou, pô, daqueles 10 vídeos que eu coloquei, um foi bom, eu vou pegar e vou colocar 10 reais nesse vídeo, para pessoas que querem pesquisar aquele assunto. E talvez aquilo ali vai te gerar mais inscrições, mais venda, mais galera no topo do fundo. Para você definir se você quer fazer lançamento ou outra coisa. Então o Google, meu ver, para quem tem um vídeo no YouTube, trabalha com vídeo review, ou até mesmo para quem quer fazer esse trabalho de produto, é mais fácil, entendeu? Ele é mais fácil, apesar de ser mais caro, porque você está praticamente trabalhando num leilão com pessoas. Então, você não tem aquela sorte de ter encontrado um público em conjunto de anúncio barato, um cluster mais em conta. Não. Existem aquelas 10 publicações, 10 posições do Google e você está pagando para ser o segundo ou terceiro. E você precisa ter ROI, retorno sobre investimento, daquela posicionamento, daquele clique. Quantos são 100 cliques? Fica a pergunta. Quantos são 100 cliques no Nixxu que você está atuando? 100 cliques vai ser o suficiente para você descobrir se seu produto vende ou não e aí você investe somente isso no Google e faz a sua experiência, se vale a pena ou não, tá? Você ainda pode utilizar o remarketing para quem viu seus vídeos, ou até mesmo para quem viu 50% dos seus vídeos, você faz um remarketing, um bannerzinho exibindo no Terra, na Folha de São Paulo, mostrando que a sua empresa ou o seu negócio é ainda maior, você faz grande de um vídeo que foi do zero, do nada, e ainda tem essa parte de display, site de notícia, blogs, YouTube, canais... Eu tenho feito mini vídeos falando assim Pô, tu tá assistindo o canal do fulano de tal? Eu também. Quer ver tal assunto? Clica aqui no botão de saiba mais. E tipo, eu tô testando. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas você gasta pequenos centavos. 30, 20, 30 centavos. Em pequenos testes desse, tá? Meu funil é exatamente esse que eu expliquei pra vocês, tá? A diferença é que quando eu vendo o meu produto eu faço um upsell quem compra compra o upsell junto, que é um negócio que ensina lá como fazer sites. Se a pessoa não compra, eu vendo sem os bônus, eu vendo somente o produto sem todos os bônus. Se a pessoa compra ou ela vem para um com um outro produto, né, que é o segundo upsell, que é o grupo de mentoria, blá, blá, blá, blá. E aí se ela não compra, ela vem para outro, dá um sel. Então eu tenho uma cadeia de upsell e dá um sel. Para complementar o meu produto, o meu funil Que isso casa justamente com aquilo que a gente falou do Google De criar uma oferta complementar, uma cadeia de produtos Um funil de vendas é o que o Márcio ensina nos treinamentos dele E caso você queira saber, compra o treinamento do Márcio Ah, está Estou ligando E aí galera, é isso que eu sempre falei para vocês, tá? Podem fazer perguntas Se eu falei rápido, mil perdões Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? É isso tô, tô, Foda-se. Cara! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É, e tipo, eu acho que uma das paradas mais importantes que você traz aqui é a mensagem do Pense fora da caralho da caixa. Tá ligado? Que é, é muito. É muito difícil as pessoas pensarem fora da caixa as pessoas elas estão muito dentro de um mundo eu falo uma coisa Arnônio vê se você concorda comigo as pessoas saem de um mundinho né um mundinho tradicional para ir para um mundo de expansão que é o mundo digital aí elas entram no mundo digital e elas entram no mundinho do mundo digital é, porque existe um nicho dentro do marketing digital que, infelizmente, para quem está há menos de dois, três anos ou não, não menos, desculpa, não vou é, estereotipar, aumentar, não Tem pessoas que acham isso, tem pessoas que não acham é, O marketing digital é uma coisa, marketing de afiliados é outra Marketing de multinível é outra coisa Marketing de indicação é outra, marketing de negócio é outra só que tudo é marketing. É aquela mesma coisa que a gente fazia de panfletar na rua, só que a gente está falando de impressões. Cliques, impressões, compra, conversões, é a mesma bosta. Sim. Só que as pessoas mudam tanto nome para a gente trocar a oferta, porque é preciso. Então, a gente recria o um nome e revende com uma oferta nova para as pessoas poderem comprar de novo. E hum. acho que por isso que confunde quem está chegando agora. De achar que é, é Hotmart. Sim, não, tá. não, não, não. Marketing digital é um conjunto de técnicas e estratégias para alavancagem e venda de produto, ponto. Igual panfletar, igual botar um outdoor. Gostou dessa definição? Muito, porque eu falei, pô, eu preciso de um vídeo que é marketing digital, porque é uma long tail e é um termo muito buscado no YouTube. E eu vou perguntar logo para a lenda, por o Marcio, o que, que ele acha? O que é marketing digital, Marcio? Para eu colocar no título, imagina que talvez a autoridade dele eu consiga subir mais posições com isso, porque isso é bem mal no YouTube, né? Então você simplesmente fez a pergunta que eu queria, tô, mano, tipo assim, parece que a gente tem uma sinergia louca, mesmo a gente estando longe, a gente sempre fala disso, né? E eu acredito que existem pessoas aí que estão assistindo a gente que também tem essa mesma sinergia com a gente, de estar tá pensando em uma coisa é, e às vezes não implementar e vem outro e faz. E a gente se frustra por a pessoa estar tá fazendo algo que a gente sonhou e nem colocou em prática. Então, coloque em prática, faça o que precisa ser feito. Porra, caralho, é isso? Então, tipo, os seus pequenos eventos causarão outras coisas. Efeito borboleta. É tudo filme bom da Netflix precisa assistir. <risos> Irmão, muito obrigado. Eu te agradeço. Eu te agradeço, mas E a todos vocês que ficaram aí com a gente é, e me ouviram. E espero que tenha ajudado de alguma forma Um abração Márcio hum. Ei, cara é... Eu queria te agradecer Que eu esqueci de te agradecer Eu acho que todos eles deveriam ver isso Gente, muito obrigado, Márcio Por tudo que você fez na minha vida Você é um brotherasso Além de todo o trabalho que você é, faz, eu tô ligado que existe uma pessoa aí por trás E coisas que você às vezes não queria mostrar E às vezes você tem que mostrar pra poder ter venda Então é muito complicado quando a gente mexe com pessoas E você é sempre um cara muito íntegro Você é sempre você mesmo, quando você é comigo Então eu te agradeço por você nunca ter tentado ser Uma pessoa que fosse diferente do que você é comigo Fora daqui das câmeras a gente desligar, a gente vai se falar do mesmo jeito E eu vou te amar pra sempre do mesmo jeito Show? Tamo junto eu tô esperando Nossa. essa porra toda passar para eu ir aí te ver Vai sim, não dá um rolê. Já é. Valeu, irmão. Tchau, tchau. tchau. Ótimo sábado a todos. Valeu, Deus te abençoe. Tchau, tchau.